Pareça, JP, aumentou muito a ameaça e agressão às mulheres. Violência doméstica. É, em casa. E sabe quem são os maiores agressores das mulheres? Maridos, Mar namorados, filhos? noivos. Não, filhos não. Não. A maioria companheiros. Você é que pode chamar de companheiro. Alguém que ameaça ou agride uma esposa, ou um namorado, ou noiva, não é um companheiro. Não. Certo. Não, então, é um os maiores paciente. casos são isso. É, mais de 80% dos casos hoje registrados são casos de ameaças ou agressões infelizmente às vezes mortes, provocados por namorados, noivos e maridos, ou ex-maridos, ex-namorados, ex-noivos. Uh, então, com uh, o sistema do, da delegacia online, as mulheres puderam fazer, dizer, pega o celular, vai num canto da casa, ou desce, vai no pátio, normalmente as pessoas moram em algum prédio, uh, e aí ligam uh, para o SOS Mulher, e aí o, uh, o SOS Mulher dá orientação protetiva para aquela do mulher. Que deve ser e feito. até manda a polícia até o local imediatamente. Yeah.